Hoje eu não vou fazer mais, hoje eu vou indicar para vocês alguns livros, dois na verdade. eu estava procurando um livro para eu ler aqui, eu falei, por que não indicar dois livros para você que está de quarentena aí, vale a pena essa leitura, eu vou primeiro indicar, na verdade esse não chega a ser um livro, é uma cartilha, esse aqui é do Bruno Covas, Fudendo o Povo tudo que eu sei sobre gestão pública vale a pena que tá todas as ideias da prefeitura tudo que vai fazer sobre ajuda aí para combater o coronavírus e a ideia da prefeitura e tudo que eles fizeram olha só grande conteúdo dá para gente ler rápido é legal até indicar para uma criança de 3, 4 anos porque consegue saber tudo o que foi feito pela prefeitura e tudo que ainda vai fazer vale a pena a leitura poder o povo Bruno Covas uma leitura rápida eficiente Pode comprar, pode ler, que esse o indico. Agora, esse aqui não pode perder. Se você não leu do Bruno Covas, não tem problema. Você não pode perder esse best-seller aqui. Esse aqui é o melhor que tem. Esse aqui é do Ditador, olha só meu plano para São Paulo, o plano de São Paulo é incrível, o plano do Dória aqui é coisa muito boa, vale a pena comprar esse livro é um plano para botar fogo em São Paulo ele quer acabar com tudo, quer queimar toda a gestão dele, queimar com a gente pai de família, no fim queimar com as empresas, quer acabar com a gente, e, no fim João Dória vai tocar fogo em São Paulo vale a pena ler esse livro, se você quer mais dicas sobre livros, só me seguir aí que a semana que vem acredito que eu vou postar um livro novo falando como fechar a sua empresa e ficar no vermelho pelo resto do ano me siga, ative o sininho um abraço, tchau!